Fala galera, aqui quem fala é o Bombits, começando mais um vídeo no canal, dessa vez um assunto importantíssimo. Hoje nós vamos falar sobre a desvalorização dos beatmakers e produtores dentro do mercado fonográfico. Então, ó, já deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve e eu quero que você comente aí, você como beatmaker ou produtor, qual foi a situação que você passou e se sentiu mais desvalorizado? Então, bora lá! Eu decidi gravar esse vídeo porque essa semana ocorreu uma coisa bem chata. Um rapper brasileiro que tem uma fanbase muito grande, ele é bem conhecido, lançou um álbum novo e, quando ele lançou o álbum, ele não tinha dado crédito aos beatmakers. Não tava na descrição do YouTube, não tava no Spotify, não tinha créditos para os beatmakers. E eu conversei com um dos beatmakers que fez parte disso, ele disse que estava extremamente chateado, não tinha entendido o porquê. Ele fez posts no Twitter falando sobre também. E acabou que depois de todo mundo começar a falar nas redes sociais, falar que isso era errado, ele foi e decidiu dar os créditos. Mas isso só mostra o quanto já está na cultura do hip hop, do rap, principalmente nacional, o quanto o beatmaker é desvalorizado. Ou seja, o cara gravou ali um álbum e não botou crédito, não botou quem fez o trabalho. É, isso é muito ruim, galera. Porque quando você faz um trabalho, você quer que as outras pessoas escutem e falem Ah, esse trabalho é de fulano. Eu gostei, vou procurar fulano para trabalhar comigo. É isso que a gente quer. A gente quer trabalho. E quando a gente faz um trabalho, a gente quer os nossos créditos, quer o nosso nome nele. Mas então... Bora lá para algumas situações para mostrar o quanto o beatmaker é desvalorizado. Bom, galera, uma das situações que acontecem muito, é, principalmente com os beatmakers que estão começando, os produtores que estão começando, é quando vem aquele famoso MC, pede, nunca acompanhou seu trabalho na vida, nem sabe como é que são os seus beats, e, e chega e te manda uma mensagem totalmente sem o um mínimo de profissionalismo, falando, pô cara, eu vi que você é beatmaker... É, eu canto, hein? Eu canto. O que, que você acha aí da gente fazer uma parceria? Você me dá os beats e eu te dou divulgação em troca. Muito beatmaker cai nessa, cara. E, na minha opinião, você não tem que aceitar isso. Por diversos... Dois motivos aqui principais agora que vem à minha cabeça. O primeiro. Você tá sendo desvalorizado aí. O seu trabalho vai ser desvalorizado. Porque o cara tá desvalorizando, ele quer pegar o seu trabalho e te dar troca, uma divulgação. E o segundo caso é que ele já chegou em você de uma forma totalmente amadora, nada profissional. Ou seja, a divulgação vai ser quase zero, vai ter 200 visualizações no máximo de pessoas que abriram a música e nem sequer ouviram, nem sequer prestaram atenção ou às vezes foi o próprio MC que ficou dando uh, atualizar na página para os números subirem. Então, não caiam nessa. Até porque, quando você faz um trabalho desses, às vezes o MC pega a música, posta no YouTube, é, bota o seu nome. Beleza. E é, fechou pra ele o contrato que ele tinha combinado contigo. Ele deu a divulgação pra você, mas aí ele fala, ah, não, vou jogar essa música no Spotify. E aí, vamos supor, nem que ele vai ganhar lá um dólar, no máximo, sei lá. É, é que tô chutando o um valor, tá? Um valor simbólico que eu tô dizendo aqui. É, você vai ganhar, ele vai ganhar um dólar, sendo que você deu o beat pra ele de graça, os direitos bi, do beat são seus, você tem que ganhar por isso também, você tem que ter lá é, o seu nome junto pra você tá ganhando, porque não é justo o cara pegar a música que você fez 50%, ele pegar e ganhar dinheiro sozinho no Spotify. Essa é uma das maiores enganações que, com certeza, a maioria dos beatmakers iniciantes caem. Isso é uma coisa muito ruim, galera, porque a gente tem que se valorizar. Quando o cara chegar com esse par, você já tem que estar tá aqui, ó, com a arma no coltree. Você tem que falar... Ah, beleza, cara, tu quer um beat? Olha aqui meu som de cloud. Se você gostar de algum, me fala... Oh, cara, ah, o cara, gostei desse, me dá ele aí. Aí tu fala o preço, diz, ó... Fala, ó, oh, cara, eu posso fazer um preço legal pra você, a gente faz isso, isso e isso. É claro que eu não sou contra a dar beat de graça, porque muita gente você tem que investir também. Mas você tem que ver, tem que ter olho nessa, nesse investimento que você está fazendo. Você tem que estar tá ciente de tudo, que aquilo vai te dar um bom retorno, que aquilo vai aumentar suas vendas, que o cara vai te dar direitos a royalties. E isso é uma coisa que não acontece normalmente. Esse é um caso aí da desvalorização do beatmaker e produtor, principalmente no rap. Ou seja, as pessoas querem o seu trabalho de graça. Você tem que entender a importância dos seus direitos e dos seus valores. Como eu disse anteriormente, você quando faz uma música com alguém, você tem direito a royalties. 50% da música é sua. Você fez ali, a sua arte tá ali, não é só o MC que fez tudo sozinho. Porque a maioria dos MCs querem postar as músicas como se tivessem feito tudo sozinhos. Tudo, não querem dar crédito, não querem dar royalty, querem ganhar o dinheiro do Spotify todos sozinhos. Você tem que saber que sim, se você tá ali, você fez a produção da música, o beat é seu, você tem direitos a royalty. Você tem que deixar isso claro desde o começo. E você tem que saber o seu valor, o quanto você vale, o quanto você trabalhou para estar tá ali, o quanto você estudou, o quanto de dinheiro e tempo você investiu para você ter os seus equipamentos, para você correr atrás de conhecimento e o tempo que você gastou para fazer o instrumental que o MC tá cantando para você não ganhar um real. Isso aí eu acho que é a maior sacanagem que acontece aí no mercado fonográfico e especialmente no rap, cara. Os beatmakers têm que abrir mais os olhos, porque tem muito MC esperto querendo se dar bem em cima de você. Acho que na vida em geral é assim, mas... Nós beatmakers, por isso, temos que saber os nossos direitos e os nossos valores. Galera, registra o beat de vocês. É, se afilia aí a uma sociedade arrecadadora. Se afilia, tira a sua carteirinha de produtor. Compra o programa que é para registrar música de casa, para gerar o ISRC. Se você quiser saber mais sobre como registrar suas músicas, eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou estar tá deixando ele no card, eu vou botar também fixado aí nos comentários para vocês, que eu tenho certeza que é interessante, vocês vão querer saber. E eu vou estar tá falando também sobre isso mais no Twitter, me segue lá. Mas você tem que saber os seus direitos, cara, isso é o mais importante e fundamental para você começar a ganhar dinheiro, para você montar seu estúdio, porque eu tenho certeza que esse é o seu sonho, você quer viver disso, então você tem que ser profissional também, cara. Não pode reclamar de MC que é amador. E também ser amador, tem que correr atrás direito, tem que ler, tem que saber as leis, tem que saber tudo certinho. Como se você fosse o próprio livro lá, o livro lá que tem a lei escrita é você. Então vamos para o próximo tópico. E o que, que você pode fazer para ser valorizado? Bom, eu dei diversos exemplos aqui ao longo do vídeo, mas eu tenho outros aqui, ó. Cara, aumenta os seus preços. Não, se você gosta do beat... E o MC ficou interessado no beat também, ele gostou, ele veio falar Pô cara, me amarrei nesse teu beat aqui, eu quero comprar ele Cara, não bota o seu beat a 50 reais Você consegue ganhar muito mais que 50 reais com o beat que o cara comprou Se o cara realmente gostou do beat e tu botar lá 150, ele vai pagar no seu beat 50 reais, cara, vou dar um exemplo aqui ó. 50 reais tu não vai comprar o teu microfone, tu não vai comprar o teu cabo Tu não vai comprar a tua MPC, tu não vai comprar a tua segunda tela pro teu computador. Tu não vai comprar o teu computador, tu vai, tu vai ganhar um dinheirinho básico ali. E não, é, e não é sempre que a gente tá vendendo bits também. É, tipo, vamos supor, você vende, sei lá, 3 bits por mês, todos de 50 reais. Aí, beleza, você ganha 150 por mês. Se o seu bit for 150, vamos supor que você vende, como eu tava falando, se você vende... Três bits no mês por 50 reais, você ganha 150. Se você vende um, você já bate a tua meta do que tu tava vendendo antes, cara. Se você vende dois, você já ganha o dobro do que tu venderia. Tu vendeu dois. Se fosse 50 reais, teria que vender seis. Muito mais difícil, cara. Então vamos se valorizar, vamos aumentar esse preço aí. Porque eu tenho certeza que os bits aí. Tem muito bits de 50 reais aí que tá na pista, que tem muita qualidade. Não é para vender 50 reais. Aumenta esse preço, cara. Aquilo que eu falei também, você faz metade da música, se valoriza. Metade da música é sua, cara. Então por que ficar se desvalorizando, ficar abaixando a cabeça pra MC Amador? Se metade da música é sua, MC não faz tudo sozinho. Então ó, essa é outra visão que você tem que pegar. Como eu disse anteriormente, nem toda divulgação é válida. Nem toda, mas tem algumas que valem a pena. Você tem que analisar uma série de coisas. Analisa se o cara é bom, analisa se o cara é profissional, se ele vai te entregar todo o prazo certo, se ele trabalha bem, qual é a índole dele. Já deixa claro desde o início assim: ó, eu vou... beleza, vamos fazer junto, vamos, mas eu tenho tantos por cento dos royalties. E é isso. E tenha seriedade nos seus projetos, cara. Isso é o mais importante para você estar tá crescendo Se você for um cara profissional e sério nos projetos Vão te chamar para mais projetos As pessoas vão falar Pô, aquele beatmaker lá, pô, o cara é profissa O cara é profissional, o cara é sério Manda muito bem E é sério, é isso A galera quer seriedade, cara Porque os beatmakers tem que aprender também Não é só MC que é amador Tem muito beatmaker que é amador Não... Porque ele, ah, eu sou amador, quero ser, tem muito o que quer ser profissional, mas às vezes não tem um norte para se guiar, e eu tô tentando aqui falar um pouco dessas coisas. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, se você viu até aqui o final, cara, deixa o like, divulga para os seus amigos aí, beatmakers, que tem que se valorizar, que estão se desvalorizando, estão vendendo beat aí a 10 reais, sei lá, tô brincando, mas enfim, uma brincadeira. Bota, fala pros caras, se valoriza cara, a comunidade beatmaker tem que ficar junto eu quero aí que vocês comentem qual foi a situação que vocês mais se sentiram desvalorizados por algum MC com o trabalho de vocês e botem a hashtag produtores no topo, me sigam aí nas redes sociais que eu tô sempre falando sobre esses assuntos e dando dicas também eu sou o Bomb e obrigado por ter acompanhado até aqui um beijo galera, valeu